Olá! Para criar um sumário para TCC, teses e dissertações, você deve inicialmente ter um texto com as marcações de capítulo e subcapítulo. Feito isso, você clica em Referências, Sumário e escolhe o Sumário Automático 2. Bom, é isso e obrigado!